Ai, ai Bom... O medo. Muitas coisas nos geram sensações das quais nós julgamos como medo. Porém, os estados das quais essas coisas são configuradas não estão sobre o nosso controle total. Esse controle é uma dedução de variáveis que nós julgamos ameaçadoras ou não. Porém, essas variáveis são complexas e nós não temos total controle. Quase sempre por uma interpretação pautada em uma crença ou imaginação. De fato, nós imaginamos padrões para nos anteciparmos aos mesmos e com isso termos ferramentas para nos defender ou fugir. Dando ênfase ao medo, temos um maior estado de atenção a um ambiente caótico e ameaçador. Todos nós sabemos o que é medo, porém, o medo é... Abs obsoleto e percebendo as características do ambiente gradativamente através da lógica e da razão vamos percebendo de fato quais são os fatos que nós interpretamos como ameaçadores ou não e com isso vamos ressignificando reestruturando e interpretando padrões cognitivos, dando a essas cognições um status de reaprendizagem que progressivamente favorecem a um novo estado de espírito, fora do medo. Nós nos antecipamos o tempo todo. A nossa mente, porventura, nos traz padrões que são coesos as explicações e formas que nós convivemos dentro de, uma, dentro de uma conveniência que não é coesa que não é funcional devido ao nosso histórico devido ao nosso ambiente devido a uma estrutura de falta devido a, um, a padrões ameaçadores que não condizem com uma ação e uma reação equilibrada, com foco na, loa, na lógica, na razão, na coerência e em, em, em uma psicologia de fato evolutiva. Atualmente, a lógica psíquica é restritiva, é um ponto de problematização do indivíduo diante de sua ansiedade, diante de sua suposta falta de capacidade interpretativa, diante de um ser que se vê, se percebe e é julgado como o problema. Mas, tendo uma lógica psíquica evolutiva, evidentemente não temos mais problemas interpretativos sociais, mas não há lógica psíquica evolutiva, há uma ação incoerente, psico-sociopatológica, onde o ser é um problema e o seu medo é um meio de convivência conveniente a certos grupos, a certos seres, a certas ideias. Mas liberdade é poder e encorajando uma interpretação e uma reinterpretação gradativa Podemos focar nos fatos, interpretar os fatos, induzir os fatos e dinamizar os fatos através de uma coerência ciencial, através de uma ciência coesa e através do bem-estar racional. De uma espécime que já passou da hora de entender suas visões, versões e formas de ser.